E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, um dia depois aí da grande finalíssima da Copa do Mundo, que acredito que muitos, muitos de vocês achavam que o Brasil ia vencer, tava aquele hype muito alto, o Vinícius Júnior voando é, no Real Madrid, o Rodrigo também, né? O hype muito grande, muito grande mesmo eu confesso pra vocês que eu tava com o pezinho mais no chão eu vi muita gente achando que o Brasil ia ser campeão e eu acho que tinha chance sim é um bom time é... de bons jogadores mas infelizmente caímos pra Croácia cara, que na minha opinião é uma das maiores é... vergonhas do Brasil na Copa do Mundo, acho que o 7x1 foi o maior, mas a gente perdeu para Alemanha, mas por perder de 7 a 1 é tenso, ainda mais dentro de casa. Mas, cara, perder para Croácia não dá, velho. Ah, mas a Croácia foi assim, a finalia, foi vice-campeã em 2018. Sim, cara, a Croácia foi vice-campeã e a maioria dos jogos ganhou nos pênaltis, como ganhou do Brasil. E não dá, velho, não dá. Tipo assim, já foi uma vergonha perder para Bélgica. A Bélgica tem um bom time né? Mas cara, não tem como o Brasil perder para uns times desse, mano. A gente era eliminado, fomos eliminado pela Holanda é, em 2010. Fomos eliminado pela Alemanha em 2014. Em 2006 fomos eliminado para França, ou seja, times fortíssimos, mais Bélgica e Croácia. Senhor Tite não dá, meu amigo. Essa mansão é gigantesca. Vou ficar aqui com o uniforme, né? Acabei de chegar aqui de, é, do Qatar, então não tirei o uniforme ainda. Estou comemorando. Né? O Messi está comemorando. Mas enfim, galera, o Messi, na minha opinião, ele.. Com essa Copa do Mundo se torna muito maior que o Maradona. Até porque o Maradona, o Maradona é meio loucão, né, mano? Você pegar a história do. Jogava muito né, mas poderia ter jogado mais se não fosse tão, tão tão louco, né, velho, eu nem vou entrar aqui nas polêmicas, é só você fazer uma pesquisa aí sobre o Maradona, você vai ver que o cara era meio, meio doidão mesmo, mas acho que o Messi, na minha opinião é... se torna aí muito maior que o Maradona, ganhou a Copa do Mundo, jogou, jogou pra caramba, em alto nível, tá lá, descemos aqui na minha opinião, o Messi... Cara, muito mais jogador do que o, que o Cristiano Ronaldo. Muito assim, né, mano? Eu, eu gosto mais do estilo do Messi, né? o cara canhoto. Dribla pra caramba, finaliza, bate pênalti, bate falta. O cara é absurdo, mano. O cara é absurdo. E. Vou falar pra vocês, eu não. não, não torci muita gente. Dos BR, não. Vou torcer pelo Messi. O Messi merece uma Copa do Mundo. Ah, cara, acho que todo jogador. É. Assim, fora do, do, do comum Merece uma Copa do Mundo Acho que o Cristiano Ronaldo também merecia Mas é aquilo, né, cara Nem todos vão conseguir, né, velho Nem todos vão chegar muito difícil você ganhar uma Copa do Mundo Você vê o Brasil aí, mano Vai, eu acho em 2026 Vai pra, acho que, 24 anos Sem ganhar uma Copa do Mundo E eu acho Que esse tempo vai durar mais, mano Porque... Você pegar esse time da França aí, uma, uma molecada nova, né? Os caras novos e, e bons, cara. Que cara, nem vou falar muito da casa que eu vou falar mais do jogo, mas vai dando uma olhada aí, galera, na mansão. Provavelmente o Messi deve ter umas 5 dessa aí na vida real, né? Tanta grana que o maluco tem, né, mano? E merecido. E qualquer jogador assim, Neymar também, né, mano? Neymar, mas. Cara, nem todos vão conseguir, velho. Nem todos vão ter esse privilégio de, de.. De ser campeão mundial. É muito difícil. É muito competitivo. Um vacilinho que você der ali já era. E esse jogo. Esse jogo foi. Cara, jogão, mano. Jogão, jogão. Cara, eu torci pelo.. pelo futebol, mano. E foi um futebol bem jogado, ó. Temos uma garagem aqui, galera. Mais de.. Acho que cabe mais de 70 carros aqui, ó. Nessa garagem. ó a visão. a visão lá pra Los Santos. E nem todo jogador vai conseguir. Como eu disse, é muito difícil, cara. Um vacilinho que você der. viu o Brasil. O Brasil tava classificado pra semifinal. Fazer a semifinal contra a Argentina. Ia ser épico, mano. Brasil e Argentina numa semifinal. Ia ser incrível. E coisa de 4 minutos time tomou um empate, depois daquele aquele gol incrível do Neymar, tomou um empate, foi pros pênaltis já derrotado, mano, entendeu? Porque, na minha opinião, a Croácia, cara, ela, pra eles, cara, eles estavam ali sem pressão nenhuma, cara, eles estavam ali, tá ligado? Sabe aquele time que, ah, se a gente perder, beleza, a gente não vai ter pressão da torcida no nosso país, a gente já chegou muito longe eles estavam sem pressão nenhuma, sem obrigação nenhuma, a obrigação era toda do Brasil aí toma um empate no final e vai pros pênaltis ai, ai, aí o Neymar que tipo, é uma parada que normalmente o craque, ele quer bater o último pênalti o cara né porque ele vai sair ali como herói, né? o cara que bateu o último pênalti. Foi aconteceu assim na Olimpíadas, né? O Neymar bateu o último pênalti e converteu. O Brasil foi. ganhou a medalha de ouro ali, saiu tudo. Fica como fica mais marcado ali o cara que bateu o último pênalti e tal. É. E na minha opinião, acho que o Neymar deveria ter batido primeiro, porque se ele faz, tira toda a pressão dos outros jogadores, né? Joga pressão totalmente pra Croácia Apesar que eu acho que não, não, não tinha nenhuma Estavam ali Sabe é. Tá ligado Se perder já... Olha a piscina mano É... Se ele batesse ali e ia tirar toda a pressão e tal Foi o que o Messi fez cara Acho que o Messi bateu o primeiro pênalti né Na disputa ali dos pênaltis Bateu, o melhor jogador bateu Fez, já tira toda a pressão dos jogadores Aí vai o Martinez e pega o primeiro pênalti, meu amigo. Aí, aí, mano, ali já falar, ah, não, cara, a Argentina vai ser campeã e a França segunda Copa do Mundo que eles perdem nos pênalti, cara. Eles perderam em 2006 para Itália, né? E a segunda Copa que eles perdem nos pênaltis cara é inacreditável se você for à final com a França vai para os pênaltis que você vai ser campeão né diferente do, de 98 que a gente tomou 3 a 0 dos caras em 98 mas eu acho que o Neymar deveria ter batido o primeiro pênalti mas é aquilo né o cara é estrela do time ele quer bater o último mas é aquilo também você pode bater o último e ficar com aquela imagem né do, do herói do cara e tal né mas pode acontecer também que você nem bater seu o Neymar né nem bateu o pênalti porque é, os caras erraram e enfim cara triste a nossa história agora eu fico imaginando a pressão que vai ser é, do do próximo treinador, né? Ó, vamos ver a imagem daqui, galera. Ó, olha só essa mansão, cara, que gigantesco. A pressão que vai ser do próximo treinador, uma vez que a Argentina é a atual campeã do mundo. E isso acontece muito em clube, né? Por exemplo, é, eu torço pro Palmeiras. E o Palmeiras levantando taça, é, sendo campeão todo ano, desde 2015, né? Só ficou ali 2019 e 2017 sem, sem ser campeão. É, o Palmeiras nessa fase, sendo bicampeão da Libertadores, ganhando no Brasileiro agora, isso aumenta a pressão para os rivais, mano. Os dirigentes entram em parafuso, os caras... Coloca os, o, a, a, os pés pelas mãos, faz contratação louca, porque isso aumenta a pressão, cara. aí é o que vai acontecer com o Brasil, velho. Já tinha uma pressão, agora a pressão vai ser maior ainda. Porque, digamos que a maior... É, seu maior rival foi campeão do mundo. Ainda bem que eles não foram no Brasil, senão, meu Deus, a gente... Né? <risos> Não ia, ia viver com, com isso daí pro, pro resto da vida, né? Para quem gosta de futebol, claro. E aumenta a pressão. A pressão, cara, é, vai ser. Tipo assim, o Brasil vai ter que ganhar de, de 3 a 0, dar espetáculo. E vai ser complicado. Mas enfim, para quem vocês torceram aí. É, né? Olha cara, essa mansão, meu irmão, que louca. Pra quem que vocês torceram? Vocês torceram pra Argentina, torceram pra França. Ah, eu torci. Não torci pra Argentina, mas eu queria que o Messi ganhasse a. A Copa do Mundo. Ah, eu queria que o. Torci pra França. Ah, não torci pra França, mas queria que o Mbappé levantasse mais uma. E o Mbappé, hein, mano? Caraca, mano, que moleque é embaçado, velho. Um moleque é embaçado. Ele erra gol pra caramba. Erra gol pra caramba no, no, no, no, no PSG. Você vê os jogos dele erra gol, mas erra, mas erra. Mas, cara, esse jogo ele tava muito inspirado. E, tipo, o primeiro tempo a França tava toda zoada, mano. Tipo assim, eu não esperava que os caras iam empatar não. Mas a Argentina foi valente. A Argentina brigou o tempo todo. Foi melhor no primeiro tempo. A França jogou melhor no segundo. E foi uma emoção do início ao fim. É, Argentina, gol na, prorroga... do gol na prorrogação, pênalti, cara, os caras tava ali para o que der e vier, mano. E a Argentina foi... foi melhor, mereceu, mereceu o time da Argentina. Não é um time brilhante, é bem parecido com, com o time do Palmeiras, não um time brilhante. É parecido com, a, com, com como foi a Fidal. Da Libertadores de 2019 time do Flamengo muito superior Assim eu vejo como o time da França Muito superior Com muito mais jogadores talentosos Mas a Argentina tem um gênio Assim como o Palmeiras tinha um gênio Chamado Daverson Que fez o um gol <risos> Que fez o um gol E que nos deu O tricampeonato Da Libertadores e, bom, A mesma coisa com o Messi deu o título pra Argentina fazer brincadeiras à parte enfim, galera, só fiz esse vídeo mesmo pra resenhar um pouquinho a respeito dessa final aí eu gosto muito de Copa do Mundo é, não como antes antes eu sofri até cara, quando o Brasil era eliminado e tal, mas cara, dos anos pra cá sinceramente se ganhar legal, se perder também nem aí quem ganhar também, tô pouco me deixando meu negócio é o meu verdão, irmão o verdão quando perde, eu fico a semana inteira em depressão fico mal não vejo programas esportivos não quero ver nada, não abro twitter, não abro nada, enfim galera, vou ficando por aqui, vocês gostaram da mansão achou legal aí o um videozinho especial do Messi olha o Messi aí, ó e enfim, vou ficando por aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha, tamo junto, valeu e fui.